robô de vendas para whatsapp eu tô aqui gravando a tela do meu computador e vou colocar aqui do teu lado você só vai usar o seu celular e vai usar um aplicativo chamado WhatsAuto Tá? Você já vai fazer o download dele, não começa a fazer o download dele agora. A gente vai instalar junto, eu tô gravando a tela do meu do meu celular, vou deixar aqui, ó, para você, pra gente ir se falando enquanto eu vou fazendo a instalação e você também, tá? Mas presta atenção, cuidado para você não perder o teu número de celular. Eu testei alguns robôs de WhatsApp, tá? E com alguns eu até tive que excluir todas as conversas do meu WhatsApp para funcionar, né? usei o Mini Chat como robô de WhatsApp e deu muito ruim, tá? Ele dá muito bom dentro do Instagram Mas no WhatsApp a melhor ferramenta que você vai usar é WhatsApp Auto Porque ela é muito bacana, muito top Você tá vendo a tela aí do, do lado, né? Então você pode ver aí, ó, vamos, vamos falar junto O que, que é esse menu responder? Ele é aquele menu que normalmente você entra na empresa e tem a opção 1, 2, 3, 4, por exemplo, assim Quero pedir um açaí, entendeu? E aí lá tem assim, opção 1, açaí com banana, 2, açaí com não sei o que, 3 E aí você envia o link do cardápio e a pessoa compra ali Se você for um infoprodutor e tá fazendo uma campanha de anúncio para alguma página e você quer passar um filtro aqui no WhatsApp A opção 1 pode ser o link da página de venda A 2 pode ser depoimentos, a 3 pode ser... É, falar com um atendente e por aí vai. Isso aqui serve para qualquer negócio mesmo, tá? Que você tá precisando de uma automação, vai ajudar bastante. Só precisa colocar uma mensagem aqui, né? Que vai ser a mensagem tipo vindo E aí você coloca a lista que você quer aqui, ó. Entrar agora, por exemplo. E aí você pode colocar, obviamente, o site. Um, aí entrar agora. Aí você vai colocar aqui até dentro do submenu a opção do site, ó. Sempre que alguém editar ou entrar agora, pronto Ela entra dentro do site, se ela quiser voltar, ela volta Essa é a opção de menu O que, que ele também faz, ó Ele tem essa mensagem aqui, ó De boas-vindas Que é para quando alguém entra em contato com você Então isso aqui eu recomendo que você ative essa mensagem de boas-vindas Com uma mini automação Entendeu? Falando, oi, seja muito bem-vindo Aqui tem algumas opções para você Entrar em contato comigo ou buscar direto Essa solução, né? Digite 1, 2, 3, 4, 5, etc Que você vai conseguir é, achar o que você Tá querendo. E aqui, ó Resposta personalizada Crie seu próprio chatbot Respondendo mensagens recebidas Pessoal, isso aqui é muito da hora, é muito Importante, tá? E é o seguinte Você vai colocar aqui, ó, a palavra-chave recebida Aqui você vai colocar um, por exemplo, ó E aí você coloca assim é, seu site está aqui E aí se você não quiser fazer um submenu igual a gente fez lá naquele outro caso Então a gente pode configurar aqui, ó tá? Deixa eu vir pra cá, pronto ó A mensagem, tá vendo? A resposta Responder a mensagem Aqui em opções de resposta você não vai colocar nada Não precisa colocar nada a não ser que seja mesmo responder E aí você vai ligar ao seu menu Mas não precisa fazer isso, você pode colocar a mensagem que você quiser aqui, ó é, custa X, tá? tá? o que você quiser E aí, tá vendo aqui, ó Aqui que é o ponto importante, ó Combinação exata ou contém Vamos imaginar que a pessoa tá falando Quero comprar de você Ou quero comprar hoje Ou vou comprar amanhã a palavra comprar ela tá dentro dessa frase é o que a gente chama de palavra gatilho e a palavra gatilho é o que vai fazer esse seu robô funcionar então se você tá vendo a açaí, uma pizza escarola sei lá o que for não sei mussarela, você pode colocar aqui na palavra recebida né? desconto e dentro aqui da, da resposta você falar ah, você está pedindo por um desconto o link de desconto é esse e você preenche uma cópia aqui de venda para essa tua automação responder entendeu para que que serve isso aqui isso aqui ele serve principalmente para você fazer um funil e direcionar a galera para o teu site agora que você já sabe o básico dessa ferramenta aqui que é você usar essas respostas personalizadas para você adicionar as palavras gatilho que são comprar site desconto depoimentos, que às vezes a pessoa quero ver depoimento eu quero ver depoimentos quero que você me mostre cases de resultado Quero ver resultados, entendeu? Então você pode configurar todas essas palavras aqui Dentro de respostas personalizadas, né? Vai adicionar aqui resultado e aqui você vai colocar a mensagem que você quiser Enviando os links que você quiser que vai funcionar normalmente Você só precisa ativar essa opção aqui no final depois, tá bom? Agora eu vou te passar como que eu estou fazendo vendas e ganhando dinheiro com essa ferramenta aqui Assim que a pessoa entra em contato comigo, eu mando uma mensagem de boas-vindas Eu uso essa opção aqui, ó Nessa opção aqui eu coloco dentro das minhas opções de boas-vindas Falando, olha, esse aqui é o meu site Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais É só você me pedir depoimentos, provas, conversar comigo que eu entro em contato com você Então essa aqui é a minha resposta de boas-vindas Eu também tenho um menu que a pessoa, quando manda um oi, depois vai aparecer oi para você ser atendido mais facilmente. Digite um, dois, três, quatro, não sei o que, não sei o que. E dentro de respostas personalizadas, eu tenho algumas palavras gatilhos. Entendeu? Você que vende um produto de emagrecimento ou qualquer outra coisa, você vai poder colocar quer emagrecer ou emagrecer ou qualquer outra palavra. Inclusive, se você tiver fazendo anúncios para o WhatsApp você vai pegar exatamente a palavra do WhatsApp que você colocou né, dentro do link, pode ser aquele link com, quero falar com alguém, oi, preciso de ajuda, quero saber mais sobre o seu serviço, e você vai colocar as palavras gatilhos aqui dentro, e elas vão ser acionadas e responder uma mensagem automática. Bom, esse é o melhor robô. WhatsApp que você pode usar porque ele é grátis Vou te falar, falar agora Por que, que você não vai perder teu número? Por que, que ele é seguro? Porque você só tá respondendo Mensagens, ele, ele não faz o envio Dessas mensagens, tá? Ele só faz Esse trabalho mesmo. Aqui em casa Contato, estatísticas. Eu nunca mexia não seria em estatísticas para ver quantas pessoas estão clicando nos links, tá? E aqui, ó, a resposta automática você tem para todos, exceto para a lista de contatos. Aí você pode adicionar aqui alguns contatos, sua esposa, sua mãe, seu parente, para você não ficar enviando aquela mensagem para aquela galera constantemente, tá? Isso aqui eu nunca utilizei. Eu realmente só uso esses essa função de menu aqui que ele tem é uma das melhores ferramentas que eu já usei. Chama WhatsApp tá? Para você lembrar o link tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de dar um, um like e se inscrever no canal porque eu faço um sorteio para quem é inscrito, né? Se você comentar, é até mais fácil você ser sorteado e ganhar meu treinamento de marketing digital com 12 fontes de renda extra para você ganhar dinheiro pela internet. Espero que você tenha gostado desse vídeo que ele tenha te ajudado de alguma forma. Você pode usar esse robô de WhatsApp aqui para qualquer tipo de negócio para responder todas as suas mensagens e como um menu totalmente gratuito. Beleza? Não esquece de dar um like, compartilhar com aquele teu amigo que tem um negócio e falar Mano, isso aqui vai te ajudar E esse vídeo não teria sido possível sem o nosso patrocinador, você mesmo É isso mesmo. não esquece de dar um like aí no vídeo Você já deu o seu like? Não? Então, dá e assiste esse próximo vídeo aqui Que é como ganhar dinheiro usando uma automação no Instagram Galera, esse robô de Instagram, ele é grátis também Depois que você terminar de instalar esse do WhatsApp, assiste esse vídeo